Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui para convidar vocês a ter um papo sobre lixo, né? que é um dos aspectos mais fundamentais aí que a gente tem na nossa vida e que gera né, bastante impacto e às vezes a gente não tem muita noção né, do que a gente acaba gerando de problemas no nosso modo de vida e no nosso dia a dia. Esse papo é para a gente ter não só uh, um conhecimento maior sobre esse tema né, de lixo, mas também de identificar oportunidades né, que nós temos de ter uma melhor qualidade de vida e principalmente oportunidades de novos negócios, de reaproveitamento de materiais e assim por diante nesse domingo, então, lá na casa da Joana, né, para que a gente possa, então, dialogar, né? fazer um bate-papo bastante gostoso, inclusive com dicas né? do que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, aí, de né? reduzir a geração de lixo e trabalhar com nossa casa melhor, um pouquinho mais arrumada né, e diminuir os nossos impactos. Tá bom? A gente espera vocês lá com muito prazer e muita ansiedade de fazer essa conversa. Um abraço. E estava né, passando aqui em branco, mas uma provocação para vocês, para quem for participar, né, mesmo presencialmente ou por uh, via web, né, também todos convidados, dá uma levantada aí, dá uma pesquisada de quanto que vocês geram por dia na sua casa. Depois a gente trabalha ah, quantas pessoas, né, tudo, mas vejam aí na sua casa quanto que vocês geram de lixo por dia, né, é entre sobra de comida e material reciclável, né? papel, vidro, né, as embalagens todas que a gente gera lá no dia a dia. Tá bom? Aí com esses dados a gente também aprimora as dicas né, que nós vamos trabalhar nesse dia. Tá bom? Então de novo, um abração, até lá!